Gente, humildade. Campanha que não tem humildade já passou mais da metade do caminho de fracassar. É muita informação e é muito detalhe. É muito difícil um saber tudo. Ou todos saberem tudo. Cada um vai saber um pouco e vão juntar esses conhecimentos. Prestação de contas não admite fogueira de egos e vaidades. Vai ter problemas, certamente, antes, durante ou depois.